Salve rapaziada, eu sou Rafael Bastos, baterista e educador musical, e estou aqui hoje para fazer um review dos pratos L80 Low Volume da Zildjian, os pratos tradicionais turcos, agora numa versão nesse pack aqui, onde você tem um prato desenvolvido para baixo volume, ele tem até 80% a menos, são 80% mais silenciosos que os tradicionais pratos Zildjian sem perder a autenticidade né, da marca desses pratos fantásticos desenvolvidos para você tocar, tá bom? A, a ideia é que você possa tocar em lugares menores, lugares pequenos, com baixa projeção de volume, onde você não pode fazer tanto volume, como apartamento, ou na sua igreja, ou, por exemplo, num bar onde não tem tanto espaço para você tocar, para fazer ensaios em pequenos locais, para você poder praticar em casa se você mora em apartamento, tá certo? Então aqui eu tenho um kit desenvolvido com... Hi-hat de 13 polegadas, um ataque um crash de 14 polegadas e um crash ride de 16 polegadas. Eu vou tocar individualmente cada um dos pratos para você sentir a sonoridade, depois eu toco um groove para poder você entender como é que funciona, qual é a, a característica desses pratos, tá bom? Então começando aqui com o hi-hat, vou tocar com um pé. Com baqueta. Ataque Crash Hide Pode perceber que eles têm timbre, eles têm uma certa projeção para você poder interagir, tocar e ouvir o que está tá tocando, mas sem aquela projeção grande dos pratos tradicionais. É importante você poder tocar essa resposta dos pratos, né? Essa, esse rebote que os pratos naturais vão te dar certo, sem essa projeção toda que os pratos tradicionais têm, para que você tenha menos volume e possa praticar, como eu falei antes, em locais menores e de menos projeção, tá bom? Essa é uma dica muito boa para você poder estudar, né? não ter que ficar preocupado em estar tá incomodando os vizinhos né? ou a tua família que está na sala ao lado vendo televisão e você poder tocar com pegada, com projeção e com, com a, a mesma é, tocabilidade de pratos normais que você poderia estar tá usando, tá bom? Essa é a dica, grande abraço, espero que você possa conferir outros vídeos. Curte por favor esse, esse vídeo, comenta, eu, eu quero poder interagir com você tá? e compartilha com seus amigos também. Esses pratos estão sendo vendidos pela Zildian do Brasil em todo o mercado nacional. Você encontra nas lojas online ou lojas físicas em todo o Brasil, tá bom? Grande abraço, eu fico por aqui.